O ministro Luiz Edson Fachin cobra uma manifestação conclusiva da PGR contra o senador Renan Calheiros. A reportagem é de João Vitor Rocha. A Procuradoria-Geral da República informou que está fazendo novas diligências antes de se manifestar sobre denúncia contra Renan Calheiros. Fachin havia dado 15 dias para que a PGR apresentasse uma manifestação conclusiva no inquérito. Delatores da Lava Jato... Apontaram vantagens indevidas pagas ao senador. A investigação da Polícia Federal, concluída em julho, aponta indícios de corrupção e lavagem de dinheiro no pagamento de um milhão de reais em propina da Odebrecht a Renan Calheiros em 2012. Em troca, o senador teria trabalhado para aprovação de uma resolução que restringe benefícios concedidos pelos estados a produtos importados. Embora a PF tenha indiciado Renan. O caso está parado faz dois meses, desde que a PGR pediu anulação do indiciamento. O órgão alega ser a autoridade responsável para conduzir investigações de pessoas com foro privilegiado. A Procuradoria-Geral da República também pediu ao STF que o Senado envie informações detalhadas sobre a aprovação da resolução e informe. Qual foi a atuação de Renan Calheiros em relação ao texto? A subprocuradora-geral Lindor Araújo quer ter acesso a eventuais emendas parlamentares, justificativas e votos de Calheiros. O senador nega as acusações e aponta perseguição política pelo trabalho como relator da CPI da covid é, seja de que lado for, ele anulou a Lava Jato praticamente para garantir a soltura de Lula, que é o corrupto mais famoso preso pela Lava Jato, que está não só solto como é, elegível graças a esse Supremo isento. Né? É, sobre o Renan Calheiros, é um que tem uma ficha corrida tão extensa que a gente esquece a quantidade de crimes é, e é bom sempre lembrar quem ele é porque parece que muita gente na mídia esqueceu.